<risos> o que você tá fazendo? Então, vitamina é do que? Banana, morango, cabelo. Isso é pra subir o Cristo. Pra uhum. te é dar força pro Cristo. Uhum. Uhum. <risos> <risos>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 Espero estar com um bom ângulo de visão aqui. Por onde a gente vai? Por ali? É, por ali. A gente nem começou, a trilha já tá reclamando. Ai, meu Deus, será que eu aguento fazer isso de novo? Quase ser o meu para pra mostrar o caminho. Na verdade, eu queria mostrar você, oh. né? Meu, tomara que eu não tome uma picada aqui, velho. Vou tentar bater, subir essa trilha pro tipo recorde Vou botar uma história pra vocês galera A Júlia, a primeira vez que a gente foi subir aqui com o Cristo a gente, Ela chegou aqui mal, uhul Chegou caminhando, pulando Tava aparecendo o Bear Girls Só faltou da aula Essas pedras aqui são de origem Não sei o que Aí a gente descobriu que a gente tava fazendo a trilha errada Depois de uns 20 minutos Aí, aí já era, né? Cansa. Tinha que voltar, cansamos Nossa E depois subimos a original aqui, né? Aí sumiu essa, né? Originalzinha. Uf. Pra quem não sabe, essa trilha aqui é... Quanto? É tipo uns 70% mata, assim, né, amor? É. E lá em cima é só pedra. Tipo, é um morrão de pedra. Vocês vão ver quando chegar lá. Aqui está, tem até as madeirinhas aqui para ajudar. É agora que vai começar a ficar difícil. Uma curiosidade: não tem como subir essa trilha na chuva. Vocês podem ver por aqui como exemplo. Vamos? Vai ficar mentira ali e ficar para trás? Aqui é já é no seco. O bom de fazer a trilha com a Júlia é que você dá uma arrancada assim, você pode depois pausar e ir pra respirar. Você quer ajudar aí, mo? Esse aqui é um dos pontos turísticos de pós calda né, gata? Todo mundo que vem pra cá se pesquisar um pouco vai sempre encontrar isso aqui como uma opção. Ah, vamos fazer a trilha. Só que... Tem que tomar muito cuidado pra fazer essa trilha, porque ela é muito cansativa. Tem outros corredorzinhos, né, gata? Se você não sabe o que tá fazendo, ou não conhece, e não tem preparo, não vem, né, gata? Minha mãe, ela já veio tentar subir, e não chegou nem na metade. A irmã da Júlia, a trilha toda, demorou é três horas pra é fazer. Acabou não, vai começar não. Vocês conseguem ver ali? Não sei se minha câmera vai pegar Olha lá onde começa o bondinho Não sei se está pegando Eu não sei se está pegando nada galera, a câmera está grudada na minha cabeça Bom, começou as partes aqui Olha essa vista ah. E ali é o Cristo e a Senhorita Vai oh. <risos> é que eu vou jogar campeonato Estamos chegando Esse aqui é o Cristo, galera Ponto Acho que mais turístico daqui, né, mo? Teleférico, fontes amores Sede São Domingos nunca foi A Pedra Balão é pra onde, amor? É lá Pra lá, a gente vai descer Cristo Retor, é de supor que seja isso E a rampa que é pra lá. Daqui a pouquinho. Dá um quilômetro daqui. E dá pra pular daqui dali, ó. Que eu não sei qual o nome. Paraglider, né? Então vamos descer, gata. Agora já terminamos mesmo. Conseguimos. Então você que quer vir pra Ponte Caldas. Você que quer vir pra de Caldas. Vendo o Cristo. Suba pela trilha. É muito legal, cara. Olha lá. Cidade. Top. Agora a gente vai descer tudo que a gente subiu a pé. Infelizmente a gente não tem ninguém pra buscar nosso carro. Né, mano? E se você achou? Foi de boa dessa é, vez? achei é gostoso, foi gostoso. Remou é. muito no sol não, né? Só que não, porque eu vi de boné. É isso, por isso. E passa ter protetor celular, fator 60. Dois. mentira. Aqui é, o, é a, a, ruiz, a ruazinha que dá para subir no é, carro. E ela, mano, ela dá muito medo à noite. Tipo assim, se você for descer sozinha. Eu não digo que é, tipo, legal descer. <risos> porque é muita coisa, né? Vem muito carro. Mas não tem outro jeito, ou é por aqui ou pela trilha. Pra quem tá perguntando a máscara, né, amor? É muito muito difícil subir a trilha é, com máscara. Já é difícil fazer exercício com máscara. É muito difícil subir a trilha com máscara. Você não consegue respirar direito, você faz muito esforço. É raramente se encontra. você consegue trombar com uma pessoa da trilha. Só se alguém estiver descendo ou alguém que estiver subindo mais rápido que você. Mas é muito difícil, então a gente vai sem máscara. Se a trilha tivesse aberta pra todo mundo, todo mundo começasse a subir a trilha, começasse a ter muita pessoa na trilha, eu acho que teria que usar máscara, né? E, e com certeza muita gente não ia subir, porque tem gente que não consegue fazer as coisas com máscara. Eu tenho uma puta dificuldade de fazer exercício na academia com máscara. Mas eu faço. E as academias estão abertas. No começo, as academias, elas estavam totalmente limitadas. Não podia nada, era 40 minutos mesmo só. Era do determinado horário e tal. É, hoje as academias já estão, tipo... Só dá uma pausa pra limpar? Uma pausa tá? de 10 minutos, abrem, é, todos os aparelhos estão normais, as aulas já voltaram, natação, tudo... Então, tipo assim, e não melhorou nada do Covid, né? E abriram, eu acredito que, tipo assim, minha sincera opinião, tacaram um foda-se E falaram, cara, o negócio não tá melhorando, não tem perspectiva de melhor, então a gente não pode falir o nosso país, né? No caso, não falir nossa cidade, aí os caras meteram o look e abriram Estão vindo com regras para flexibilizar, por... Nossa, olha aí nossa senhora mas também não deve ser essa delícia subir né não, não e tipo eu acho errado né cara Acho que devia voltar como era bem restrito antes eu acho que eles não vão eles eles estão flexibilizando colocando umas regrinhas besta tipo tem que, levar a toalha. tem que levar a toalhinha não que seja besta mas tipo tem que vou dar um exemplo não pode não pode dividir o aparelho né não pode revezar só que, por exemplo, a pessoa que faz o aparelho vai lá e não limpa, e vem outra pessoa e faz Mas o mesmo aparelho, dá na mesma. Minutos. Não, não, não. Durante os 40 minutos que tá liberado. Ah, tá. A pessoa faz um negócio, sai se limpar, e vem outro e começa a fazer se limpar. Pronto, dá na mesma. Então, cara, limpem o aparelho quando vocês terminarem, né? É uma parada que eu faço toda hora. Quando chegar lá embaixo, eu volto. Valeu, galera. É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, mano, agora vamos pra casa descansar. Valeu.